Tá bem arrumadinho assim? Tá boa, Aninha? Tô, pai. Ah, então tá bom. Não mexa no meu cabelo mais. Não, é, é que tava... você precisava ter... Tô Oi, meu cabelo tá bonito. Tá bom, eu sei que tá bonito. Pera um pouquinho só. Ó, você vai falar pra internet que você gosta de falar pra internet, não é verdade? Na internet? Isso. Oba, Mas, oba, bem. oba, oba! Mas, sem ficar nervosa demais, sem palavrão, tá? Eu não vou falar bobagem. Então tá bom, então tá bom. Tá. Espera um pouquinho que eu vou sair. Você tá pode ficar aqui, mas você é um figurante. Só figurante? É. Ah, e entendi. fica parado igual estátua. Então vamos lá. Oi. Tudo bem, Aninha? Sim. O que você está fazendo hoje aqui? Eu vim me apresentar para as pessoas. Hum. O meu nome é Aninha Savoy. É essa aqui de trás, ó. Ah. Tá vendo? Que tá. eu sei desenhar. Ah, é verdade. Você que desenhou tudo isso? Sim. Nossa, que lindo. Eu desenhei muitas estrelas no céu. Ah. Eu desenhei uma árvore com duas maçãs gigantes pra ah. mim. Ah. E uma maçã pra você. Sim. Com um coração, ah. um foguete, porque ah. eu quero ir na Papai, você... esse é o meu sonho. Na lua? É. Eu ah, assim... quero conhecer o, o São Jorge e o cavalo dele. Ah, por isso que você fez a lua lá? É, a minha, o meu foguete está indo para a lua. Ah, entendi, entendi. Voltando. Voltando. Eu sou a nossa avó hein? quer dizer, Aninha uhum. Savoy. Uhum. Eu vim aqui para ajudar a minha mãe a responder todas as perguntas e dúvidas da micropigmentação, porque eu sei tudo, eu só saí da barriga dela, uhum. eu sou filha da minha mãe, e daí, quando ela não puder, uhum. eu vou gravar o um vídeo para vocês, uhum. vocês podem fazer as perguntas, e vocês vão ficar surpresos, E se você não souber responder? Mas eu sei. Não, mas pode ser que você não saiba. Se eu não souber, ah. você dá zero pra mim. Não, dá zero. Daí você não vai falar direito na câmera. Aí você manda eu aprender na escola da minha mãe. Ah, entendi, tá bom. Todo mundo que aprende com a minha mãe, sei. aprende, senão ela fica brava. Igual você, porque você também, às vezes... Não pai, eu não fico brava. Eu só Quase por cair, cair <risos> Que perigo. Entendi. Então é isso, gente. para terem conhecê-los. Eu sou a Aninha Savoy. E vou responder todas as suas dúvidas. Um beijo grande. A gente se.